Olá pessoal tudo bem sejam bem-vindos ao canal, e quem não é inscrito se inscreva-se no canal e ative o sininho para receber vídeos novos, e vamos comigo para o vídeo. O Brasil tem uma rica história de carros antigos, muitos dos quais se tornaram icônicos por si só. Alguns dos carros brasileiros antigos mais populares incluem, Volkswagen Fusca, conhecido no Brasil como Fusca, o Fusca foi fabricado no Brasil de 1959 a 1986. Foi um carro popular entre as famílias brasileiras devido ao seu preço acessível e confiabilidade. Chevrolet Opala O Opala foi um carro médio produzido pela General Motors no Brasil de 1968 a 1992. Era conhecido por seus motores potentes e estilo esportivo. Ford Corcel. O Corcel foi um carro compacto produzido pela Ford no Brasil de 1968 a 1986. Foi projetado para o mercado brasileiro e foi um carro popular entre as famílias devido a sua praticidade e preço acessível. Volkswagen Brasília O Brasília foi um carro compacto produzido pela Volkswagen no Brasil de 1973 a 1982. Era conhecido por seu estilo único e popular entre os motoristas mais jovens. Fiat 147. O 147 foi um carro pequeno produzido pela Fiat no Brasil de 1976 a 1986. Foi o primeiro carro produzido pela Fiat no Brasil e era conhecido por sua economia de combustível e preço acessível. Estes são apenas alguns exemplos dos muitos carros antigos que se tornaram clássicos amados no Brasil. Uma das coisas mais interessantes sobre carros antigos no Brasil é a maneira como eles refletem a história e a cultura únicas do país. Por exemplo, muitos dos carros produzidos no Brasil durante as décadas de 1960 e 1970 foram projetados especificamente para o mercado local, que tinha seu próprio conjunto de necessidades e preferências. Como resultado, muitos carros brasileiros desta época são diferentes de seus equivalentes em outras partes do mundo. Outro aspecto interessante dos carros antigos no Brasil é o papel que eles desempenharam na economia do país. Muitos dos carros produzidos no Brasil durante as décadas de 1960 e 1970 eram relativamente acessíveis, o que os tornava populares entre as famílias de classe média. De fato, alguns desses carros, como o Fusca e o Ford Corsell, ficaram tão populares que foram produzidos no Brasil por décadas. Carros antigos no Brasil também viraram motivo de nostalgia para muita gente. Obrigado pela oportunidade de falar sobre carros antigos no Brasil, e assim chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido algo novo hoje. Se vocês curtiram o conteúdo, não se esqueçam de deixar um like e compartilhar o vídeo com seus amigos.